Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou falar sobre substâncias simples e compostas. Se você tem interesse em entender qual é a diferença entre elas, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te explicar isso de forma simples e vou fazer um exercício para que você consiga compreender melhor. Primeiro precisamos saber o que é substância. As substâncias são aqueles materiais com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas, tais como ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, não variando em determinada temperatura e pressão. Eu vou te dar alguns exemplos de substância. A água destilada, que é H2O, a água destilada é muito utilizada em laboratório. E ela não pode ser ingerida porque ela pode causar uma diarreia, pois ela não contém os sais minerais que o nosso organismo necessita. O álcool etílico ou etanol, que é o C2H6O, que é um álcool. E o gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o famoso CO2. Então, esses três aqui são alguns exemplos de substâncias. Agora eu vou explicar separadamente o que é substância simples e composta. Bom, as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E os átomos dos elementos podem aparecer na forma isolada, sendo substâncias monoatômicas ou formar moléculas diatômicas e triatômicas. Eu vou dar exemplo. Substância monoatômica. O gás hélio, que é um gás nobre. O ferro. E o alumínio, que são que? Metais. Esses são exemplos de substâncias monoatômicas. Moléculas diatômicas, o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Por que diatômica? Porque só tem dois átomos do mesmo elemento químico. E triatômica, o gás ozônio, que é formado por três átomos de oxigênio. Então, esses são alguns exemplos de substâncias simples. Lembrando que as substâncias simples não podem ser decompostas em outras substâncias. As substâncias compostas, ou também chamado de compostos químicos, são formados por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. E podem ser decompostos em substâncias simples ou substâncias compostas. Eu vou dar alguns exemplos. A água oxigenada, ela pode ser decomposta em água e gás oxigênio, substância composta e substância simples. A água vai ser decomposta em gás oxigênio e gás hidrogênio, substância simples. O bicarbonato de sódio vai ser decomposto em carbonato de sódio, água e dióxido de carbono. São todas substâncias compostas. Então a diferença entre substância simples e substância composta é a seguinte. A substância simples é formada por átomos de um mesmo elemento químico e não podem ser decompostos em outras substâncias. Já as substâncias compostas são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes e podem ser decompostas em substâncias simples e substâncias compostas. Agora eu vou fazer um exercício para que você consiga visualizar isso melhor. O exercício fala o seguinte... Qual das alternativas apresenta somente substâncias compostas? A gente viu que substâncias compostas são formadas por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Então, a letra A. Eu tenho nitrogênio, fósforo e enxofre. A letra A só tem substâncias simples. O que é substância simples? São átomos, são formados por átomos de um mesmo elemento químico. Então, a gente pode descartar a letra A. A letra B. Carbono e oxigênio, substância composta, formada por, mas, por elementos químicos diferentes. O hidrogênio, gás e hidrogênio, aqui já é substância simples. Nitrogênio e hidrogênio, a gente pode descartar a letra B, aqui é composto. A letra C, carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a letra C tem substância composta, então, por enquanto, é a letra C. A letra D. O nitrogênio e o oxigênio, substância simples. Já o hidrogênio com oxigênio, substância composta. Então, a gente pode descartar a letra D também. A letra E, hidrogênio e oxigênio, substância composta. Mas o iodo e o cloro são substâncias simples. Então, a letra correta vai ser a letra C, que tem o dióxido de carbono, a água e a glicose. Bom, a minha meta com esse vídeo é ajudá-la a compreender e entender melhor qual é a diferença entre substância simples e substância composta. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, assine meu canal e me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.